Então, a gente vai começar os exercícios dinâmicos, é, antes de começar eu tenho alguns conselhos para te dar, que você vive esse momento para você, você aproveite desse momento de bem-estar para você, que você deixe de lado qualquer preocupação, qualquer coisa e você consiga se concentrar na minha voz e nas suas sensações físicas e mentais durante esse exercício, tá ok? Então, esse primeiro exercício que a gente vai fazer junto esse se chama exercício do pescoço. E o objetivo desse exercício é que você elimine todas as tensões que tiverem nessa, nessa zona, que você vai trabalhar a zona da cabeça, né? Então, todas as, todas as tensões que podem estar presentes na sua cabeça agora. Essas tensões tanto podem ser físicas, de repente uma dorzinha na região do pescoço, da cabeça e tal, como pode ser também, você pode decidir expulsar outro tipo de tensões, preocupações, enfim, que você tiver na cabeça, você pode imaginar que a cada expiração você está colocando isso para fora. Ok? Então eu vou te explicar esse exercício, o exercício é feito em quatro tempos, você vai fazer quatro movimentos diferentes com a sua cabeça. O primeiro movimento que você vai fazer, você vai inspirar pela, pelo nariz, você vai prender a respiração, você vai estar de olhos fechados, e você vai fazer o um movimento de não com a cabeça, durante alguns segundos, em seguida você vai expirar pela boca, e nesse momento você vai imaginar justamente que você está colocando para fora todas as suas tensões e você vai parar o movimento nesse nesse, nesse quando você quando você expira você vai ficar ainda alguns segundos é, tu, se conscientizando do que está acontecendo em você e em seguida você vai refazer três, duas vezes cada movimento vai ser repetir três vezes em seguida você vai fazer a mesma coisa não, inspirar bloquear a respiração e fazer sim com a cabeça então, mesma coisa sim Três vezes. O terceiro movimento são rotações. Então, você vai fazer rotações para um lado. Em seguida, para o outro. Pouco importa se você começa pela, pela direita ou pela esquerda. E a terceira vez, direita ou esquerda, como você quiser. E o quarto e último movimento é um movimento assim, de um sorriso um pouco forçado. Você vai contrair essa parte aqui do, do pescoço. Você vai fazer assim. Então, como as outras vezes, você vai inspirar, bloquear a respiração. Fazer isso. E, em seguida, expirar três vezes. Então cada um desses movimentos vão ser repetidos três vezes. Ficou claro para você? Claro. Então a gente vai poder começar, você pode fechar os olhos. Se você quiser tirar os óculos, tira, Senão, não tem problema. E só uma coisa, toma cuidado para não fazer movimentos muito amplos quando você for fazer o sim ou não. Fique sempre à escuta dos seus eventuais limites físicos, se você sentir qualquer dorzinha. Então a gente vai começar. Você pode, então, a gente vai começar pelo, pelo não, você pode inspirar, prender a respiração, fazer não com a cabeça. Quando você quiser, você pode expirar pela boca, colocar todas as suas tensões para fora. respirar normalmente. E perceber, talvez, sensações de descontração pescoço, na cabeça, você pode fazer uma segunda vez, você pode inspirar pelo nariz, prender a respiração, fazer não com a cabeça, e quando você quiser, você pode inspirar pela boca, perceber todas as suas sensações físicas, talvez sensações na cabeça, no Fazer pela última vez, você pode inspirar. Tender a respiração, fazer mão com a cabeça. Quando você quiser, você pode expirar para expulsar suas tensões. Prestar atenção agora nas suas sensações, talvez sensações de relaxamento. De leveza. Preste atenção na sua capacidade de expulsar as suas tensões. A gente vai começar agora o segundo movimento, que é o 5 com a cabeça. Você pode inspirar pelo nariz, prender a respiração e fazer um 5 com a cabeça. Quando você quiser, você pode parar o movimento, inspirar pela boca. agora, prestar atenção nas suas sensações, talvez sensações diferentes, de quando você fez o nome, vou fazer uma segunda vez, inspira pelo nariz, prende a respiração, faz o cinto com a cabeça, quando você quiser, Expulsa as suas tensões pela boca. Você pode respirar normalmente. Perceber todas as sensações na região da cabeça, do pescoço. Você pode observar também sensações nas termos mentais talvez uma sensação de leveza, de descontração. pode agora fazer pela última vez um sim, pode inspirar, bloquear, fazer um sim com a cabeça. E quando você quiser, você expulsa suas tensões pela inspiração, inspira normalmente e observa tudo o que está acontecendo em você, tanto fisicamente quanto mentalmente sensação de paz de calma agora a gente vai fazer o terceiro movimento que são as rotações com a cabeça você pode inspirar bloquear a respiração fazer rotações com a sua cabeça e quando você quiser você vai expirar pela boca Parar o movimento. Inspira normalmente. E observar agora as suas sensações. Talvez sensações físicas um pouco diferentes das duas outras vezes. Você pode fazer pela segunda vez. Inspira. Bloqueia a respiração rotações com a cabeça, lentamente, quando você quiser, você pode inspirar pela boca, parar o movimento, sentir as suas tensões e embora cada expiração, expira naturalmente, presta atenção nas suas sensações, sensações físicas de leveza, de relaxamento, e talvez também mentalmente, um pouco mais de calma, mais de tranquilidade. De fazer a rotação pela última vez, inspira, bloqueia a respiração, as rotações para o um lado que você preferir. Quando você quiser, você pode parar o movimento, expirar pela boca, colocar para fora todas as suas tensões físicas e mentais. Expira normalmente. E observa tudo o que está acontecendo em você agora. Observa as suas sensações físicas na cabeça, no pescoço. Talvez até nos ombros também. E observa também mentalmente como você está. Talvez um pouco mais tranquila. Você pode observar a sua capacidade a expulsar as suas tensões com a respiração. Você vai fazer agora o último movimento, que é aquele sorriso um pouco a contração do pescoço, você pode inspirar pelo nariz, bloquear a respiração, fazer a contração do pescoço e quando você quiser, você relaxa o pescoço, expira, respira normalmente, observa as suas sensações, talvez sensações um pouco diferentes dos outros movimentos, agora pela segunda vez, inspira, prende a respiração, faz a contração do pescoço. Quando você quiser, você expira, relaxa bem o músculo do pescoço. Respira naturalmente agora. E observa todas as suas sensações, talvez sensação de leveza de descontração, de relaxamento físico e mental. Você pode fazer agora pela última vez, inspira, bloqueia a respiração, faz a contração do pescoço, quando você quiser, você põe para fora as suas tensões, respira normalmente, Observa todas as suas sensações, leveza, tranquilidade, calma, alívio e você pode prestar atenção na sua capacidade a expulsar suas tensões com a respiração. O exercício acabou, você pode abrir os olhos quando você quiser.